Você já ouviu falar em Mercado Livre de Energia? Hoje vamos desmistificar esse tema que é cheio de curiosidades e pode ajudar a sua empresa a economizar. Bom, para começar, Mercado Livre de Energia, como o próprio nome diz, é a possibilidade que você tem de comprar energia num mercado livre para negociações onde a concorrência de fornecedores é maior e o preço é mais competitivo. O mercado livre de energia foi criado em 1995, mas teve um grande boom de migração em 2016 e hoje é aderido por 85% da indústria. Ele é mais atrativo porque no regulado não existe a flexibilidade de negociação em relação a, por exemplo, preço, tipo de energia e prazo. E unindo a nossa expertise com a vontade de trazer cada vez mais soluções para as pequenas e médias empresas, você pode contratar energia com o BTG Pactual Empresas e economizar até 30% na conta de luz. Além disso, você consome energia de fontes renováveis, contribuindo para um futuro mais sustentável. Bacana, né? No próximo episódio eu vou te explicar como migrar para esse mercado. Então ative as notificações e fique de olho aqui no canal. Ah, e se você ficou com alguma dúvida, entre em contato com a gente. Os nossos canais de atendimento estão aqui na descrição e estamos prontos para te ajudar. Até a próxima!